Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, estamos em um dos lugares mais conhecidos da cidade de São Paulo, o Parque do Ibirapuera, inaugurado em 1954. Cerca de 14 milhões de pessoas passam por aqui todo ano, sendo esse o parque mais visitado da América Latina. Além do mais visitado do continente, o Parque de Ibirapuera é considerado um dos melhores do mundo por causa da sua riqueza verde, cultural e esportiva. Aqui se pode fazer de tudo um pouco, caminhar, dar uma volta de bike, praticar esportes e até mesmo fazer um piquenique com os amigos. São algumas das atividades para se realizar na área de 1 milhão e meio de quilômetros quadrados do parque. Ibirapuera significa árvore apodrecida em tupi-guarani, uma língua falada pelos índios da América do Sul. No passado existia um pântano e o nome vem de uma aldeia indígena que viveu na região. Arte e cultura é o que não falta para quem visita o parque mais badalado da capital paulista. O Parque Ibirapuera abriga cinco museus. O Museu de Arte Contemporânea, que possui um acervo com mais de 10 mil obras de arte. O Museu de Arte Moderna de São Paulo, que guarda peças de artistas como Tarsila do Amaral e Cândido Portinari. O Pavilhão das Culturas Brasileiras, que entre várias funções ao longo dos anos chegou a abrigar a Segunda Bienal Internacional de São Paulo. O Museu Afro-Brasileiro, fundado em 2004, resgata a memória e os aspectos da cultura africana e afro-brasileira. E o Pavilhão Titilo Matarazzo, o prédio da Bienal, onde se realiza a Bienal de São Paulo desde 1957 ao Pavilhão das Culturas Brasileiras, idealizado por Oscar Niemeyer, que foi responsável pelo projeto arquitetônico do parque. destaque é o viveiro Manequim Lopes. Aqui são produzidas mudas, que depois são plantadas em diferentes áreas verdes da cidade. O viveiro também realiza pesquisas e experimentações com o objetivo de aprimorar a produção de mudas. Em frente ao parque temos o um Monumento às Bandeiras, na Praça Armando de Salles Oliveira. Desenhado pelo renomado arquiteto Vítor Brecheret, a obra homenageia a figura dos bandeirantes, homens que desbravaram o interior do país, principalmente em busca de riquezas minerais como ouro e prata. O Parque de Ibirapuera tem um papel fundamental na vida dos paulistanos. É talvez a melhor alternativa para quem quer fugir um pouco do agito da cidade. É um dos poucos lugares na capital em que você ainda pode se conectar com a natureza. Esse foi o Rolês de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau! Ah, se gostaram do vídeo, deixe aquele like simpático e se inscreva em nosso canal para acompanhar mais dicas de passeios como esse.